Muitas vezes somos lembrados, nós indígenas, como índios folclóricos, assim, né? é, só pela imaginação. É, então, a gente vem lutando para levar dentro da sociedade não indígena, fora das aldeias, levando nossos conhecimentos, é, nossa sabedoria, né? a, a forma de ensinar as crianças. E mesmo a gente aprendendo do, do não indígena, essa ferramenta que está presente né, dentro da, das aldeias é uma forma de levar nossos conhecimentos também, né? como os aparelhos celulares a gente usa para o nosso trabalho do dia a dia, para compartilhar nosso trabalho, nosso modo de vida. E o pessoal vai conhecendo esse trabalho. E através dessa oportunidade, hoje estou participando dessa live, né? trazendo essa, essa contextualização dos do povos indígenas assim, em geral. E mais, eu falo mais do, do meu trabalho do povo guarani, porque tem muitas é, indígenas, etnias de outras regiões que falam diferentes idiomas. né? então eu falo mais do da cultura guarani que está presente aqui no Rio Grande do Sul né? então eu fico muito feliz também agradecido pela oportunidade a gente vai transmitindo nosso conhecimento né e e uma da nosso trabalho aqui dentro das aldeias foi com com a parceria da Ufes que é, a gente fazer nossos relatos através das tecnologias através do do tablet, que eles disponibilizaram para a gente fazer um trabalho remoto, assim, para a gente registrar nosso trabalho dentro das aldeias. A história, a escrita é, do Guarani para o português e as crianças aprendem as duas línguas a partir dos sete anos dentro da escola indígena, né?